Bem-vindos a mais um vídeo, tô aqui no Stake E vamos jogar hoje Gates of Olympus Esses slots muito louco aqui, mano Com é uma banca de mil reais E vamos começar, velho, vamos começar Ó, 200 por 200 Eu vou começar meio doido aqui já Pelo menos a primeira vai ser duzentão E galera, pra quem não tá ligado Eu tô postando vários vídeos aí pra vocês jogando aqui no Stake Que tá patrocinando o canal É o site mais safe, mano, de cassino online que tem O link tá na descrição E a gente sempre tenta aqui alguma coisa, uma meta, algum alvo Eu tava com mil reais quando eu comecei Já coloquei 200 aqui, então já estamos com 200 na linha Vamos ver se a gente não consegue fazer um lucro de 500 a 1.000 reais aqui. Pagou até agora 22 só, mano. Tá muito bom, não? Mas é porque não deu muita sequência com o multiplicador junto, né? Então, é tipo sorte mesmo, mano. Sorte e azar de cair umas sequências legais e o seu multiplicador ali na esquerda acumulado tá bem alto, né? E esse é o game, velho. Tem um multiplicador de 3 vezes ali na tela, então vai tudo ser multiplicado. Já comecei a primeira rodada com azar feio. 15 rodadinhas. Lá nas últimas 5 é que o negócio começa a ficar interessante. Porque, ó, de acordo com os modificadores que Vão caindo aqui, eles vão destacando lá na esquerda. Então, esse multiplicador total pode ficar muito alto, pode ficar 10 vezes, pode ficar 20 vezes. E aí, qualquer multiplicador que aparecer na tela vai combar com o total, mano. É muito louco. Ó, boa, deu muita sequência, velho. A tela inteira explodindo e mais dois multiplicadores ali para ir combando, beleza. Mas estamos no prejuízo ainda, mano. Então vamos torcer para que esses multiplicadores aí caiam maiores, né? Tá vindo 2x só. Cadê os 10x, 15x? Aí sim fica interessante. Quando tem uma foto aí do Zeus na tela, mano, se cair mais duas, dá bônus. Então, pena que não caiu, mas ó, tá caindo direto uma vez. Vamos ver se cai três em algum momento aí. E eu preciso dessa telinha aqui agora. Tá bom, eu preciso que essa telinha aqui agora paga mano. Vamos lá, velho. Ó, começamos legal, porque já deu um multiplicador ali e provavelmente vai cair outro. Não. Agora precisa de sequência grande, igual essa daqui, que estoura tudo na tela, mas não caiu um o multiplicador, velho. E agora deu mais um multiplicador ali de três vezes. Tá bom, já vai me ajudando, já que vai tá acumulando. Ó, vai acumular mais dois multiplicadores, velho, que eles acabaram de cair. O finalzinho aqui pode ser bom, velho. Agora, vai, mais sequência e mais multiplicador. Beleza? Veio a sequência que eu pedi. Não veio multiplicador. A melhor coisa possível era já cair três fotos dos Zeus logo de cara, mano. Caiu duas, velho. Não acredito, cara. Não acredito. É o melhor bônus possível. E ó, mano, tá combando aqui. Beleza, beleza. Já tô com multiplicador de nove vezes. E tá só no começo, mano. Tá só no começo. É hora de recuperar todo o prejuízo. Vai, nossa, o prejuízo já tá grande já, meu amigo. Olha lá. Ó, ó como é que vem. Tudo isso vai ser multiplicado por três vezes que tá na tela, mais nove vezes ali que vai combinar E aí sim, meu amigo. Aí sim. Vezes doze. Beleza. E com qualquer coisa agora vai multiplicar demais, cara. Nossa, tá chegando no fim. Tá chegando. 14 vezes o multiplicador total, mais duas, então vai ser 16 com esse aí na tela. E dá pra aumentar isso ainda mais, velho. Já pagou 200. Podia pagar pelo menos uns 500, né? Ah lá, combo na tela, cai multiplicador. Aí, caiu um o multiplicador ali na esquerda. Ele salvou tudo, velho. Beleza, 109. Será que vai dar mais alguma sequência? Ou será que não vai rodar nada mais aí na tela, mano? Ai, veio mais uma sequência de multiplicador, velho. Esses 300 que eu acabei de recuperar Eu vou colocar de volta Vamos na doideira Bora Esse aqui é o game mais importante Desde o começo do vídeo A tela inteira explodindo Cadê o multiplicador Acompanhando aí Essas sequências aí, mano Ô, louco Ó Um multiplicador de cinco vezes, mano Pra começar aí os trabalhos E combo com outro de três vezes Legal Agora vai ficar alto total ali. Multiplicador total no 8 já. Vamos ver se aumenta. Tem que cair um multiplicador aqui agora. Pode ser que ele venha. Não veio. Mas agora eu acho que eu tô no game, velho. No game do game. Primeira tela. Multiplicador de quatro vezes já sendo aí adicionado ao máximo. Mais dois. Mais dois. Essa daqui vai pagar mil reais. Escreve aí. Vamos ver até o final. Caraca, velho. Ao Olha lá. Multiplicador de 25 vezes. Não, velho. uma sequência pra ele ativar. Caramba. Multiplicador de duas vezes ali embaixo. Ó, já tá 12x o total. Isso é alto, velho. É bem alto, na verdade. E agora pode ser que caia mais multiplicador pra aumentar esse total. Caiu um de 4 ali na direita. Se liga, mano. Vai pra 16 vezes o negócio. Bora. um com esse de 2 aí. E vai pagar bem agora, bicho. Agora vai pagar bem. Se liga só. Ó, vezes 18, mano. Isso é doido. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que vai dar de combinação aqui pra gente agora. Ah lá. Mais um multiplicador na tela de 4 vezes, meu amigo. E se vier mais sequência aqui com mais multiplicador, dá bom. Não veio, cara. Eu tô na doideira, mano É tudo ou nada, galera Olha como que eu comecei, velho Dois multiplicadores ali embaixo Não caiu mais nenhum Veio bastante sequenciazinha Olha lá, combou com mais uma E combou com essa daí que é forte, bicho Beleza, vezes quatro mais vezes... Nossa, nossa, esquece, esquece Multiplicador total no 12 Não tá nem na metade ainda, viu? Agora é a hora de fabricar, mano Nossa, velho Pode vir mais multiplicador ainda Veio dois eus aqui, ó Um na esquerda e na direita Se vier um terceiro, não veio Caraca, se tivesse um terceiro agora eu ficava rico, mano Já pagou 400? 250, beleza, vamos sair bem dessa Nossa, multiplicador de 20x não acertou Que isso? Ó, mais dois multiplicadores indo lá Pro total, velho, vai pra 22x o multiplicador Total, tem que dar sequência boa agora Vamos lá, veio essa sequência aí, mas não tem Multiplicador na tela, não adianta nada, não veio Sequência, veio uma sequência alta Bicho, e outra, agora vai puxar Multiplicador de cima, vem multiplicadorzinho Pode ser qualquer um, velho, um basiquinho, pronto Olha isso, vezes 20 Nossa, você é louco, o negócio começa a explodir Mano, só que agora pode não dar mais nada Não deu nada na última tela eu tô tenso, velho, eu tô tenso Dois Zeus na tela, se cair o terceiro É bônus, o multiplicador total tá 11 vezes, cara, já é muito alto 11 vezes, pode aumentar mais Vamos ver se cai mais algum multiplicador Caiu, outro de 3 vezes, beleza Olha isso, mano, o negócio tá multiplicando Vezes 14, vai, vem mais sequência E mais multiplicador, já deu 10 já deu 13 Não veio multiplicador pra combar Essa última tela tem multiplicador E vai combar tudo, mano Mas não veio mais sequências Quanto que pagou? 36 só E olha como que vem, cara Tô com 16 vezes acumulado Num all-in aqui, basicamente, mano Pra tentar recuperar o prejuízo Simbora, galera Tá chegando no final do round é A hora que a parada fica mais tensa Olha essas sequências da tela, velho O multiplicador total tá vezes 20, mano Mas se não cair multiplicador não ia dar Olha o negócio fazendo vezes 24, velho Como que é louco quando esse multiplicador total acumula e acumula Deu 700 reais, cara Nossa, podia ter dado mais ainda, bicho Galera, tô vindo agora pra finalizar, mano Buscando um game que pague aí perto de mil Pra sair com, sei lá, uns 500 reais de lucro Que é possível, velho Vamos lá Se liga, será que é a hora? Tá chegando no finalzinho Olha a tela explodindo inteira Cheia de sequência Só que não tô com muito multiplicador estacado, velho Na verdade, tá bem pouco Vai dar só 9 Agora com esse daí vai dar 12 Beleza, tudo tá multiplicando vezes 12 Já é alto, cara Mas não deu Mano, olha essa sequência gigantesca que deu, cara. E do nada ela foi multiplicada vezes 10, bicho. Que isso? Da onde caiu esse multiplicador de 8x ali na direita? Caraca, mano. Você tá doido? Eu tenho um multiplicador total de 10. Olha isso, mano. Nossa, se desse mais sequência, cara, ia pagar muito mesmo... Ó, tem uma chance de conseguir acertar outra muito alta novamente Porque meu multiplicador total tá estacando Já tá 19 vezes, cara Vamos ver se ele multiplica alguma coisa aí Nas próximas telas, mano E se liga agora Vai ter muita multiplicação rolando, velho Tudo isso daí vai ser multiplicado vezes 20, mano Na verdade vai ser vezes 25 Caraca, meu E o meu multiplicador total acho que é o maior até agora nesse vídeo, velho 25x Acho que a gente não tinha chegado ainda num número tão alto Vamos ver se vai acertar alguma sequência aqui, velho Basta cair uma sequência e um multiplicador junto Pra ele estacar, vamos ver se vai rolar Caraca, tá chegando no final Um monte de multiplicador e eu perdi Aê, velho, deu um multiplicador na tela Vai fazer vezes 25 Olha como que paga, velho Olha como que paga o negócio, bicho Acho que é a última telinha Ah, nem deu sequência, cacilda Eu queria ter lucrado um pouco mais, lucrei duzentão Mas, mano, eu vou parar por aqui porque Hoje tá tenso, velho eu acertei muitos números altos, perdi muitas vezes também Vamos ver se na próxima vez que eu voltar aqui no stake Eu consigo Chegar em uns 2 mil, velho Tentar riscar toda essa grana, vou deixar esses 1.200 Guardadinho aqui, deixa o um like se você gostou desse vídeo que A gente se vê no próximo, o link pra vir no stake Tá na descrição do vídeo, mas seja maior de idade pra entrar Tamo junto, galera, um abraço, falou